como eu falei para vocês tem algumas caixas de até 50 dólares que eu ainda não abri desde que eu mudei de apartamento algumas caixas ficaram fechadas e eu não conseguia fazer o unboxing por causa da bagunça que estava lá e essa caixa aqui ela tá bem pesada que que vocês acham que tem aqui eu vou falar para vocês que eu até desconfio mas não tenho muita certeza do que que é realmente só a gente abrindo para ter certeza então vamos para mais uma caixa de até 50 dólares eu tô muito curioso para saber o que que tem aqui dentro e também qual foi o valor então vamos descobrir bora eu sou um cara muito bom eu esqueci de ligar as luzes aqui a iluminação deve ter ficado um pouquinho escuro a introdução mas tudo bem como vocês podem ver antes a configuração aqui do cenário era bem mais otimizada, né? digamos assim para esse tipo de unboxing agora eu tive que improvisar uma mesinha aqui do lado, mas eu fiz do jeito que eu sempre fazia nas outras vezes Coloquei a caixa, a boca da caixa virada para vocês Para a gente descobrir junto o que, que é que tem dentro dessa caixa Ela não ficou bem do jeito que eu queria Eu queria ficasse um pouquinho mais alta, mas não tem problema Vai dar para a gente ver certinho o que, que é o Cenário é novo, mas o estilete é o mesmo Então vamos começar Eu tenho medo de abrir aqui e, e os negócios cair tudo, sabe? Vamos lá Opa, são jogos, são jogos de Playstation, parece E é do céu, já começou, vai ter corrida de cavalo pra caramba Jogos, est... opa, é aqui que eu tenho que mostrar Tem que explicar pra vocês que agora tem duas webcam Aí eu tô mostrando pra webcam errada Aqui, ó, Parasite Eve O primeiro tá zerinho, hein Olha só, parece novo mesmo Pô, é aqui, né, parece novo, ó Dois CDs Agora fica bem distante assim da, da webcam, é difícil de, de, de mostrar como mostrava antes pertinho, sabe? Saga Frontier, ó, tá aparecendo o Ring Light ali, ó, vou colocar mais pra baixo aqui. Aí, ó, Saga Frontier, ou será que eu vou mudar de câmera? Pera aí, vamos mudar de câmera aqui pra ver se melhora. Ih, aqui, ó, aí, ó, melhorou, melhorou, mas fica meio diferente do... Do anterior, você não vê esse tanto o cenário. Mas não tem problema. Tetris. O jogo tá bonitão também. Nem preciso dizer que não tem riscos nenhum aqui, né? Porque os jogos, geralmente, eles vêm zerados. Meu Deus, esse jogo aqui, ó. Veio com tudo, hein? Veio até com spin card aqui, ó. Veio até com spin card. E é um jogaço. Bushido Blade 2. Vou colocar aqui de volta para vocês verem. Que jogaço, tô aqui impressionado. Puxido Blade 2. Tinha que ter, né? Tinha que ter, não teve jeito, ó. Corrida de cavalo. Brinding Studio. Também veio Spin Card também. Manual. E o jogo? Um jogo de Mahjong. Tá aqui. Um jogo de tanque de guerra. Quem souber o jogo aí, me fale aí depois. E ó, tá completo. Maria 2 não faço ideia do que que é esse jogo aqui e é um jogo de três discos ele tá aqui ó dois discos manual e o terceiro disco. esse aqui é em quase em todo lote vem final fantasy 8 para mim foi um jogo revolucionário porque os personagens do final fantasy eles sempre eram cabeçudinhos né nesse aqui eles não eram mas ele tá completo aqui ó o manual olha, aqui. olha que manual bonito hein? Os três discos estão aqui. Winning Eleven 4, joguei bastante esse aqui, hein? Capa era exatamente essa capa, só que era piratinha. Private Collection, deve ser um jogo de paquera, com certeza um jogo de paquera. Manual é meio que um pôster dos personagens, olha. Todos os personagens aqui. Aí tem um manual, né? Eu esqueci mesmo, né? Eu falei que aquele pôster era um manual, né? Tem um pôster... E tem o manual aqui, e o jogo, capinha bem bonitinha, com a menininha de cabelo rosa. Opa! Clock Tower 2. Clock Tower 1, que é um jogo que só teve aqui no Japão, e foi para o Super Famicom, né? E o Clock Tower 2, que ele, ele é bem diferente, ele já não tem mais aquele point and click. Ele é um jogo bem mais parecido com Resident Evil, que estava fazendo muito sucesso na época. Tá aqui, ó, manual. E o jogo, esse aqui, ó, eu fiquei bem feliz. Ó um jogo do Goemon para PlayStation. Olha, veio o Spin Card também, cartão resposta e o manual e claro, o jogo e a capinha, né? Aí que final. Também veio com Spin Card, o manual, o jogo, o clássico Xenogears. Veio o pôster aqui, o encarte, o manual e os dois CDs. Oh, veio até o spin card. Eu ia falar que não veio spin card, mas veio spin card também. Rapa the Rapper, esse jogo aqui. que Quem gosta de jogo de ritmo aqui, o Jota, que gosta pra caramba de jogo de ritmo olha aí, ó. Tá aí. Jogo que fez bastante sucesso. Opa, veio até um pôster aqui. Olha, veio um pôster, uma historinha aqui. Caramba, parece que o. Veio da loja mesmo, hein? Parece um encarte de CD, não sei o que é isso. Veio Spin Card, o Spin Card tá aqui do lado. E o CD, o CD é bem bonitão, hein? Não sabia como que era o jogo original. Esse também vem em todos, eu devo ter mais ou menos, sei lá, nem sei quanto, uns 10, 15 Resident Evil 2, que aqui chama Biohazard, né? Aí ó, também, eu veio com, até com os adesivos aqui, sempre ele vem completo. Manual, os dois CDs tudo aqui, isso aqui eu também tenho aqui, sempre vem Tomb Riders que é o Tomb Rider só que o Tomb Rider japonês tem esses, esse S aqui, o manual, o encarte dele já é, acabei de derrubar o CD, CD preto como vocês podem ver, escrito aqui Tomb Rider outro IQ, só que esse aqui, esse IQ é o primeiro, ó, o encarte aqui, que o encarte tá saindo, agora sim, ó, o encarte tá aqui, manual, e o jogo. Fantasy Fortune, esse jogo aqui tá zero mesmo, tá até brilhando, hein? Veio completo, até manual, cartão resposta spin card e o jogo. Tekken 2, Tekken 2 clássico, Tekken 2. Esse aqui eu também tenho de monte aqui. Quase todo lote vem Tekken 2. Tá aqui, ó, o manual é o próprio encarte e o jogo. O legal aqui é que tem o, a tabela né do jogo o jogo parece que é um jogo de patinco mas não sei do que que é quem souber me fala aí porque pela capinha parece que é um jogo de patinco tem alguns joguinhos aqui eu completo também mas também isso aqui deve valer um centavo sei lá Dragon Quest 7 esse aqui eu também tenho vários né aqui ó os dois CDs e o manual Katobi Tune é um jogo de corrida veio com cartão resposta, manual e o jogo Blue Forest Story eu acho que é um RPG tá aqui ó, manual e o jogo esse aqui é outro carne de vaca eu acho que foi um dos primeiros jogos de Playstation que eu peguei porque eu achei que era uma coisa fantástica e é baratinho esses jogos aqui é, geralmente é um dólar esse aqui veio até com spin card olha só, tem que ver até que os outros têm. eu acho que tem também Manual e os dois CDs do jogo Gran Turismo 2 Winning Eleven 3 Apareceu no Eleven 4, agora aparece o Winning Eleven 3 É, só que o jogo de dentro foi o Aiki Não veio... iQ, né? Não veio o jogo Winning Eleven 3 Dance Dance Revolution Second Remix E ó, o jogo e o manual Sengoku Mugen Só o encarte e o jogo Muscle Ranking parece que é um jogo de atletismo aí que você joga peso essas coisas assim tá aqui o manual e o jogo também Toshiden um dos primeiros jogos é, tridimensionais né junto com de Playstation né junto com Tekken o encarte, o manual e o jogo mais um jogo de ritmo aqui pop music Caramba, que capinha mais escalafobética, né? Que CD mais cheio de cores, tudo colorido aqui. Crash 2! Esse aqui eu gostei também porque eu tenho um aqui. Então, tem o Crash 2 também. Dá para fazer uns vídeos falando dele aqui, hein? Crash aqui, o manual e o jogo. CD legal essa ilustração, né? Outro: Final Fantasy 8 é, a mesma coisa vem uh, o manual o spin card esse manual aqui que é mais bonito e os cds estão aqui tem dois aqui e tem mais mais um mais os dois aqui atrás então tem três cds quatro discos desculpa quatro discos outro corrida de cavalo outro corrida de cavalo tá completo tem até manual de outro jogo aqui ó que beleza tá aqui ó, derby stallion é, um jogo de carro, corrida de cavalo. Tem Derby Stadium até para PlayStation 4. hein? Outro rapa de rapper. Vou ver até com o mesmo pôster aqui, ó, igualzinho. Também tá tá novinho. Olha esse aqui, ele, a, a pessoa anterior aqui eu dei uma rabiscada no, no negócio aqui. Ó. Mas tá aqui. Puliou, puliou. Dois. Esqueci o cartão resposta veio spin card, veio alguma coisa para você mandar pelo correio, veio o manual e o jogo. Poporogue, um RPG, o CD está até num saquinho aqui dentro, veio o manual e o spin card. Trace ship, capinha bonita hein, Tá aqui ó, o um CD e o um manual, favorite deer, Parece que é um jogo de paquera, meio RPG Veio Spinicard, veio o manual, que beleza Advan Racing Ó, Esse jogo aqui é da SEGA, hein É da Atlus. Ó, tem o Spinicard O manual e o CD Tem um jogo de mechas aqui, eu não sei identificar se isso aqui é GANDA não, hein Tamanho do manual que coisa manual, encarte e o jogo. Veio o cartão-resposta também. Ó, tava aqui. Não sei que jogo que é esse, mas o jogo é bem macabro, hein? Ó, tem duas bonecas aqui. Ó, o jogo veio o spin card também. Fala aí que jogo que é esse aqui, porque parece que é um jogo de sei lá, jogo de trem. Inclusive, esse ele tem um controle aqui. Ó, que você não sei se vocês conseguem. ver esse controle aqui, eu já vi para vender. Tá aqui, ó, CD e o manual. Olha só, Tales of Eternia. Um RPG muito bonito. São três discos. Ah, infelizmente, não veio o manual. Só veio os três discos. É um RPG bem bonito, com gráficos bem bonitos. Olha que persona. Que coisa persona do Playstation 1. Olha o tamanho do manual. Que coisa. Manual e o jogo, persona que o final, outro, outro, já veio um aqui, é o segundo. Também veio completo, ó, Spin Card, todos os papéis, manual e o jogo. Um jogo de vôlei. Tem vários estilos de vôlei. Veio tudo também, a Spin Card, o CD e o jogo. O legal que o Spin Card completa aqui a ilustração. Olha que massa! Vou tirar ele aqui, ó. Ele completa a ilustração. Então tá aí, ó. O Aku, Aku. Borei. aí, ó, quem pergunta, outro jogo de paquera aí, ó, sempre com colegiais, olha aqui atrás só as colegiais spin card, manual e jogo, tower dream 2, tá aqui o jogo manual, tá acabando, tá acabando, tá acabando o jogo parece um tetris meio puyô puyô, e o manual e o jogo, para o loro, não sei se é um jogo de paquera se é um jogo de patinco, que parece a mistura dos dois aqui atrás, tá aqui ó é um jogo de mais ou menos de paquera, de patinho mesmo, que tem as mulheres aqui. Sai, jogo de puzzle, né? Aqui é o jogo e o manual. Jogo aqui de beisebol aqui que tem em todo lugar, que tem para todos os sistemas aqui também. É manual e o jogo. Bust a Move. Ah, esse jogo aqui é clássico. aqui hein? Manual e o jogo. Mais um jogo de paquera. Ó, você vê as menininhas aqui. Veio tudo. Né? Veio spin card. Veio o manual. Veio o jogo. Veio jogo de patinquera. Vou chamar assim. Porque é patinco com paquera. Manual e o jogo. Tokimeki Memorial. Igual desses jogos aí é o Mikael, né Tá aqui todos os CDs. Aqui são quatro Olha que Gundam bonito. Esse aqui eu também tenho. Sempre vem nos, nos lotes. Spin card, veio o manual, veio o jogo, ah, veio um jogo lacrado, vocês podem ver que tem a fitinha aqui, ó. super light 1500, inclusive eu tenho vários jogos lacrados que vou separar também, para dar uma limpa aqui, abrir um monte de jogo lacrado para vocês, ah, tem o Maria 2, ó, que tem o Maria 1 também, veio o manual, spin card, os dois CDs, é outro jogo daquela franquia lá de beisebol da Konami Spin card, manual e o jogo Outro Denshago aqui, ó É o mesmo daquele lá Com certeza é de loja, porque tem muito jogo repetido clássico aqui, ó Final Fantasy VII Eu falo, se o japonês tivesse colocado essa capa aqui Essa ilustração na capa, ia ficar mais bonito, né? O Claude olhando aqui para o reator Tá aqui, ó, os três CDs aqui Olha aqui, ó. Chocobo Collection Manualzão. A gente abre ele aqui, ó. É bonito, hein, cara? É... Oi. Acabei de derrubar aqui, ó. São três CD. Deixa eu pegar. São quatro, não. Três CD. Deixa eu pegar o que caiu aqui. Interessante esse Chocobo Collection aqui, ó. Ilustrações bem bonitinhas, né? Chocobo Collection. Esse jogo aqui eu também vi aqui várias vezes. Toda vez vem esse jogo aqui. Eu não sei, viu? Olha, tem mapa. Ó a grossura do manual. Tem um mapa aqui. Deixa eu mostrar o mapa aqui. Olha o mapa aqui, esses jogos assim. Japão, eu adoro esse jogo. Porque vendeu demais isso aqui, porque todo lote vem um jogo desse. Ace Combat 2, aí sim. Até o manual, um papelzinho e o jogo. Fiquei feliz também, ó. Crash 3. Já dá pra falar da trilogia aqui. Eu tenho uma propagandinha aqui do PlayStation. Então, vários papelzinhos do Crash aqui, o manual e o jogo. Isso aqui eu joguei muito tem esse RPG aqui, hein. Valkyrie Profile 000, hein? Tanto os jogos quanto o manual aqui, ó, 000. Vai sair da loja. Legend of Dragoon, RPG também de quatro discos. Só que os RPGs japoneses não são tão valorizados em relação ao idioma, né? O idioma atrapalha bastante. Mas tá aqui o manual e os jogos, os quatro CDs. The Arc LED 2, também é um RPG, o manual pequeno, não, esse aqui é um mini poster, um mini poster. Tem uns adesivos aqui, ó. Uns adesivos, um mini poster, o um manual, manual bem grossinho e o jogo. E confirmando que é de loja, ó, mais um Dragon Quest 7. Também, ó, spin card, o jogo. dois CDs, né? Cartão resposta que tá aqui no meio. Então veio tudo. Mudei de câmera aqui, opa! Mudei de câmera aqui para vocês verem a pilha de jogos aqui. Deixa eu contar aqui, né, para a gente ver quantos jogos vieram. As minhas contas aqui deram 70. Eu contei, mas tem umas caixas que é um pouquinho maior, outras que é um pouquinho menor, mas acho que é 70. Vamos ver quanto que esse meu amigo pagou nesse lote. Eu perdi o histórico de todos os lances. E eu vou explicar o que aconteceu. Eu peguei vários itens a um centavo que eu comprei e achei que não ia ganhar, e acabei ganhando por um centavo, até adi adianto para você, eram jogos de PlayStation 3. E como eu falei para vocês, fazia tempo que eu não abria nada, nenhuma caixa. E eu tenho mais ou menos umas sete caixas para abrir, só que eu não tenho mais os valores. E agora? Bom, vocês sabem que é menos de 50 dólares. E eu chuto que esse lote aí seja mais ou menos uns 15 a 20 dólares, mais que isso não deve ser. Se for 20 dólares, cada jogo desse custou 28 centavos. Mas a gente nunca mais vai saber E ainda tem algumas outras caixas que eu não abri Que também não vamos saber o valor Mas eu vou abrir para vocês como se fosse um unboxing normal Só que vocês não vão saber o valor Nem eu sei mais Que lástima Mas é isso Me fala aí nos comentários Qual jogo que você gostou mais Comenta aí o nome do jogo que eu te dou um coração E eu vou ficar devendo os valores Mas eu creio que não foi mais que 20 dólares mesmo Ah, e não se esquece me segue lá no Twitter e no Instagram, arroba VitoriSui. No Instagram eu posto foto de itens que eu não mostrei aqui, além de conversar com vocês com perguntas e alguns stories no Instagram também. E no Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Então me segue lá, @vitorisui, no Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. A gente não vai saber os valores mais.